são os segredos dos casais duradouros. Descobrimos para você os 10 segredos de relacionamentos duradouros. Esses 10 segredos foram revelados por casais que vivenciaram um relacionamento, casamento de longo prazo. Cada casal compartilhou seus segredos e dessa pesquisa foi selecionado os 10 segredos que o maior número de casais tinha como prática e prioridade em seu relacionamento, casamento duradouro. Sabemos que tudo na vida tem seu preço, e no relacionamento você deve ser aquele que investe e que se dedica para que o seu relacionamento seja harmonioso, feliz e duradouro, para que no final de tudo possam estar juntos, olhando para trás e rindo dos próprios erros. Então certifique de que pelo menos esses dez segredos sejam incluídos no seu casamento, do contrário talvez você e seu cônjuge podem se afastar aos poucos no decorrer do tempo e pode acontecer até mesmo um divórcio inesperado. Vamos ao primeiro. 1. Um, encontre tempo um para o outro. Tente passar o tempo saindo apenas dos dois. Seja qual for a sua atividade, não deixe de compartilhar nesse momento especial. 2. Mantenha uma comunicação forte. Seja honesto um com o outro. Você deve ser capaz de ter uma mente aberta e ouvir seu parceiro em todos os momentos de sua vida. Mesmo que sua agenda esteja ocupada, reserve um tempo para conversar e conversar todos os dias. 3. Não negligencie si pequenas ações cotidianas. Vá para a cama ao mesmo tempo para compartilhar um momento de ternura, segure sua mão e beije seu parceiro todos os dias. Mas também diga palavras doces como, eu te amo, e tenha um bom dia todas as manhãs, sem mencionar o boa noite, à noite, e ouça um do outro durante o dia. 4. Confiança. É essencial confiar, não ter ciúmes e perdoar, em vez de desconfiar e negociar durante uma discussão. 5 – Tenha orgulho de seu relacionamento Mostrar que você compartilhou o amor em público é importante, dá uma sensação muito agradável. 6 – Acredite em seu relacionamento, não se compare Se tudo correr bem entre vocês, não adianta pensar em um final escrito, não seja pessimista. Ao se livrar desse medo, seu coração ficará muito mais leve. Você se encherá da alegria da vida e da serenidade, viva um dia de cada vez. 7. Seja tolerante. Concentre-se nos aspectos positivos, não nos negativos, você se moverá muito mais rápido juntos. Em vez de pressionar os pequenos defeitos do outro, faça um balanço também de si mesmo. 8. Desfrute completamente. Sinta-se à vontade para sair, viajar, viver momentos únicos com a sua cara metade. Ao compartilhar memórias comuns, seu casamento será ainda mais forte. 9 – Seja um casal único Todos os casais têm seu próprio conjunto de personagens e sua própria história. Escreva o seu sem se comparar com os outros. É esse caráter único que torna um relacionamento bonito, harmonioso. 10 – Seja você mesmo Não mude pelo seu parceiro e cuide-se para continuar a agradar, seduzir e mostrar seu desejo um pelo outro a cada dia. Embora não exista uma receita específica para manter um relacionamento, essas dicas podem ajudá-lo a construir um relacionamento gratificante e cheio de amor. Parecem ser segredos tão simples que muitas vezes negligenciamos e aí percebemos a ruína do relacionamento. Agora é a sua vez, faça acontecer!